As empresas estão cada vez mais conscientes dos impactos sociais, ambientais e de governança de suas atividades. Muitas buscam incorporar práticas ISG em seus negócios, mas nem todas sabem por onde começar. Nós da Maneje Bem sabemos muito bem. Uma das primeiras etapas é identificar os principais temas ISG relevantes para a sua empresa. Isso pode incluir questões como fome zero e agricultura sustentável, erradicação da pobreza. Transformação digital na agricultura. Impacto socioambiental sobre comunidades rurais. Após identificar os temas relevantes, é importante definir objetivos claros e mensuráveis. Por exemplo, uma meta poderia ser capacitar 100% dos fornecedores agrícolas da empresa até 2030 sobre agricultura sustentável. Uma vez que as metas estejam definidas, é preciso elaborar um plano detalhado para alcançá-las. Isso pode exigir investimentos em novas tecnologias ou processos, mudanças nas políticas internas da empresa ou parcerias com outras organizações. É importante envolver toda a companhia nesse processo para garantir que todos estejam comprometidos com as metas. Parece difícil, não é mesmo? Mas, não se preocupe, porque nós da Manage bem fazemos isso para você. Com a nossa metodologia e tecnologia, garantimos velocidade, assertividade e impacto direto na sustentabilidade da sua empresa.